vez de sair agora do ônibus estou me sentindo uma sardinha enlatada aí o diabo do diabo rojos para vocês se que não conhecem agora eu vou tentar achar alguma coisa para comer aqui né porque essa hora da manhã já são sete são sete e meia sete sete e cinquenta já são oito horas então Ainda não tem quase nada aqui, aberto. Eu preciso comer, né? Eu tô cheio de fome. Tô virado. Tô mal energético brabo aí. Esse, se... me mantém acordado, porque... Marquei com o advogado 10 horas. 10 e meia. A clínica tem que passar na clínica né, para poder pegar um um atestado médico não tem nada aberto aqui nada de, de lanche vamos então, conhecendo aí o maior terminal rodoviário da América Latina se duvidar da América inteira não só da América Latina esse aqui é grande, hein? é grande Eu não sei se o shopping está aberto a essa hora Acho que não tá não Mas se o shopping tivesse aberto Eu ia dar um pulinho lá pra vocês dar uma olhada Mas na volta eu, eu passo lá Eu vou ter que escolher o um presente pra patroa Exatamente hoje 7 do 7 De 2017 Fazemos 10 anos de case... casado, né? Praticamente 10 anos. Praticamente não, 10 anos de casado. Então, vou ter que rodar um pouquinho para poder ver se eu acho algum presentinho para a patroa. Né? Se ela vai querer uma comida, se ela vai querer um presente que físico mesmo. Poder. Isso aqui é uma praça de alimentação daqui da. Daqui da, da rodoviária Só o Burger King que eu gosto está fechado ainda Fala de medo pessoal eu vou comer esse combozinho aqui então, é um combo é um branco do McDonald's estão vendo aí eles podem olhar aí ao redor não saber onde eu tô. tem batata frita tem um copão de refrigerante certo e esse, esse hambúrguer que eu acho que é de frango né Bem, é, frango, um de frango para lá, o, uh, tudo isso que deu 5 dólares, valeu? falei, 5 doleta, agora eu vou comer aí, enquanto isso fica vigiando a galera de buchinho forrado vamos seguir lá para o metrô para então ir lá na na tal clínica na tecnologia maneira agora vamos subir para o metrô vocês vão ter a oportunidade de conhecer os Diabos Rojos são os conhecidos ônibus panameños Lembrando, pessoal, que a gente tá passando só na rodoviária, tá? Ainda não fui lá no Albrook. O Albrook é lá do outro lado, bem maior. É só o maior shopping da América Latina. Lembrando a vocês que vocês podem olhar 360 graus, tá? Só passar o dedinho na tela aí. E vocês vão poder olhar tudo ao redor Aqui na cidade de Panamá, esses ônibus aí são os que predominam, o Metrobus. É como se fosse uma integração do metrô. Tá vendo? Esse é mais bonitinho dele. Não é trolha não. Esse metrobus aí, ele passa um cartãozinho, baratinho. Ah, tá vendo o Metrobus. E você roda a cidade inteira. Mais um pra lá, pra cá. Você roda praticamente a cidade inteira aqui Do lado de cá do Panamá você roda tudo Com esses metrobus aí ó. Se eu não me engano está 35 centavos também O mesmo preço do metrô, 36 centavos o metrô de Panamá você pode ver que o nível de conservação é muito show limpinho, muito bonitinho encontrar a clínica aqui já fiz o exame saúde estou com uma saúde de menino de 18 anos como disse a doutora agora vou retornar lá pro sei nem que horas tem marquei com um advogado 10 e meia vai adiantar nada chegar lá antes disso então acho que eu vou voltar lá pro pro shopping Dá uma rodada por lá. Aproveitar também que tá chovendo aqui, né? Tá fresquinho. Depois, quando der lá para as 10 horas, eu retorno para lá para casa dele. Essa loja aqui é uma loja barateira daqui de Panamá. Titã. Olha lá, tênis 3 dólares. 3 dólares o tênis, é Olha. de ligar aqui que tá chovendo, tá chovendo e complica a coisa e é nessa hora que eu tenho que esperar pacientemente a boa vontade do meu advogado que acabou de me avisar que tá no banco já tá aqui, né tá marcado para 10h30 já são 11h30 enquanto isso aí do outro lado você pode virar a tela, tem um um BMWzinho show de bola. BMW marrom. Aqui embaixo, bem ali atrás, aquele daquele prédio preto ali é a embaixada brasileira. E lá no fundinho vocês podem ver o El Tornio. O famoso El Tornio. Que é o, o prédio em formato de parafuso. Se der tempo, dá um pulinho lá para poder dar uma olhadinha de novo Mas já vimos ele bastante já Desculpa não é tempo de ver se não Vamos ter que ir direto pro Pro shopping Ver se eu consigo achar O presentinho de aniversário de 10 anos de casamento para minha esposa Não sei se eu vou conseguir não, mas É um, um presente de surpresa Secreto, secreto Valeu galera Vamos aguardar aqui, vamos aguardar É pessoal, estou aqui agora em frente à imigração, fazendo um lanchinhozinho, tem que esperar um pouco agora para poder o nosso número ser chamado. E esse meio tempo aí eu vou fazer um lanchinho aqui, aqui embaixo. É migração, vocês estão tá conseguindo ver atrás de mim aqui que eu não posso gravar lá. Eu, por isso a polícia não deixa gravar lá não, mas é, lá atrás está uma imigração, cheio de gente, muita gente mesmo. Vocês podem ver aqui também por trás aí que. O pessoal tirando cópia das fotos ali para poder fazer documentação enquanto isso né vou naquela hambúrguerzinha aqui básico para poder safar a onça acho que hoje sai hoje sai a residência provisória valeu galera depois trago mais informação aí então pessoal acabei de sair aqui agora do da imigração Finalmente consegui a, a primeira parte da, do projeto, né? que é conseguir a residência permanente. Agora tem que esperar aí de dois a quatro meses para poder ver se liberam de ver. Né? E, na verdade, se você tira a provisória, você praticamente já tem. É só o trâmite burocrático para você receber a sua definitiva e com essa data de validade depois eu vou acompanhar pela internet e aí eu volto aqui e pego a definitiva e depois que eu pegar a minha definitiva como pensionado aí minha esposa como é minha dependente ela já pode vir aqui retirar dela e os meninos retirar o deles também até o ano que vem pelo menos, que os gêmeos ano que vem faz 18 anos já a Brenda como já é maior de idade Vai ter que fazer por países amigos Que é uma, uma outra forma Diferente da, dos dependentes Beleza pessoal, então é isso aí Mais uma etapa cumprida E agora vamos para o Albrook Mall Que é o maior shopping da América Latina para procurar o presente da patroa